Este filme parte do um argumento de algumas histórias que ocorreram uh, recentemente uh, em Portugal e foram noticiadas. O que é que te interessou? Uh, Deve-me histórias, o que é que te interessou contar dessas histórias, espalhar neste filme? Portanto, não sou de Lisboa, não sou desta zona do de país, mas em 2000 e doze ou onze, já não sei. Fui deparar uh, um pouco por acaso uh, à avô, à vila onde se passa a maior parte do filme, no um Conselho de, de Oliveira do Hospital, uh, que ia filmar uma curta, que eu filmar duas curtas, uh, que a curta era, era baseada também numa história assim de... Essa é uma história dramática de um, de um rapaz que tinha que tinha morto do pai e tinha depois andado uh, descalço até a, a, ao posto da GNR. Um, pronto era bem naquela zona, mas acabei de filmar lá e fui-me fui apaixonando por me mudar. Uh, também fui ouvindo muitas histórias, fui falando com Fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo assim várias situações um, que se vão repetindo, infelizmente, no, não só nesta zona do país, mas um, creio que bastante. Então, não sei, foi assim um demorado de, de histórias, algumas mais conhecidas do domínio público, outras uh, menos, não foi baseada numa, numa situação concreta, a personagem uh, não sei, partiu simplesmente da minha cabeça e teve uma grande colaboração um, quase sem querer, da parte do ator Porque ele não deu muita que eu não tinha sequer imaginar. Pois, e ia falar também nisso. Gostas muito de trabalhar com atores não profissionais. Sim. Uh, porquê? E neste caso, neste filme também acontece, mas já aconteceu em quase todos, na verdade, não é? Em quase todas as curtas também usavas... Trabalhar com atores não oficiais? Sim, só uma vez é trabalhei. Só, só trabalhei duas vezes com um ator profissional e, na verdade, foi o mesmo. Foi o Cláudio da Silva. Mas, um, não sei, por várias razões para já, o uh, mais óbvio é que eu consigo de, de atores não profissionais algo que nunca consigo dos atores profissionais que é, que é ser surpreendido. Um, e, e ser surpreendido de uma forma uh, bem distinta de ser surpreendido pelo trabalho auto-profissional, que imagina a sua própria personagem, depois tipo, intelectualiza é uh, todo o passado, essas coisas que as outras fazem. Uh, isso para mim não me interessa, não, não interessa muito. Uh, muitas vezes para mim bom quatro seja são sempre a falso, e muitas vezes quando tens filmes vejo mais um ator que a personagem. Pronto, ou seja, eu, os, os, os filmes que eu vejo, que eu gosto mais hoje em dia, também têm atores não-oficionais. Depois, é, o processo de trabalho é muito, é muito distinto. É muito por um lado, é, é muito, ou seja, com o trabalho com atores não-oficionais, sinto um bocado sempre que... que eles fazem o trabalho por si, e aqui vai ser um aplauso, não vou dar o sentido da palavra, mas... Uh, consigo manipulá-los, mas só temos-lhes para dar, Eles nunca podem dar mais que aquilo. E então tenho que me adaptar a isso. E é um trabalho muito... É de uma exigência enorme. E é, é bastante interessante. Mas discutes o guião com eles? Eles participam do processo? Não? Há um guião? De qualquer forma, não é? Uhum. Não. Não. Uh, Pelo há um guião. Mas eu nunca leio um guião. Não é um único que nunca leio um guião. Sabia mais ou menos a história. Sabia algumas linhas da história. Hum, foi isso. Quer dizer, com outros, em outros filmes, sim, um pouco, mas sim, mas, não tanto. Henrique sabia... Hum, falei com ele um bocado sobre quem que era o filme, mas, mas... houve muito improviso. E houve muito... Mas ele, de certa forma, sem querer, foi interiorizando a personagem à sua maneira. E uh, chegou uma altura em que a coisa entrou muito em piloto automático. A única coisa que eu tinha que fazer eram coisas mais mecânicas, tipo, eu tinha, como, uh, eu tinha que tentar andar. Então, estes, estes filmados, andavam a correr para um lado, mas a correr para o outro para ele chegar cansado, porque eu não iria fingir que está cansado, como foi de uma outra dificuldade. Então, ele tinha de estar cansado. Então, foi muito sufrível para ele a rodagem. E, pois é isso, e, então assim, fui desenvolvendo de certa forma a personagem, tipo, eu adaptei muito a ele, aos seus ritmos, o filme era para ser um bocado diferente, não era para ser um filme de ação, mas era para ser um filme mais, com ritmo mais rápido, mas ao como tem este ritmo assim, que eu conheço, <risos> ah, tive que me adaptar. E também isso assim, é um, um bocado da magia de trabalhar com outros influenciadores. Já agora, a propósito do que um, disseste, os seus também, alguns, uh, vários já, o uh, Quatro Horas descalço, o um Antero, este, pegam assim personagens que estão num itinerário, não é? numa, numa, numa fuga, numa busca, numa, numa demanda qualquer. O que é que te agrada nisso também? Hum, não sei, eu, eu gosto. Sim, acabas de ver uh, pessoas a andar nos filmes e em todos esses filmes acontece isso. Uh, por outro lado, sim, são filmes quase sem diálogos em que me interessa que as pessoas vão tentando, o espectador vai tentando descobrir o que se passa na cabeça deles e eu sinto que ou acredito que eles vão transmitindo isso nas suas caminhadas. Uh, que é uma. Pronto, eu, ou seja, eu quando procuro lugares para filmar, eu, eu, é, é também um dos processos que eu gosto mais, que gostei mais destes filmes, é ir a é fazer caminhadas pelo, pelos montes. Todos estes montes aqui foram, ficaram queimados, não sei como é que estão agora, todos os lugares, as casas onde filmamos, mas pronto, agora deve ser um bocado triste. Mas é isso, então enquanto eu andava pensava, pensava no filme. E não sei, às vezes eu enrico, vai andar e pensa, sabe? Se calhar não pensava em nada, mas acho que é uma forma de entrar na cabeça deles, e das personagens. Outra questão também óbvia é porque os 16mm, porque este rito, uma câmara na mão, muitas vezes no ombro dele quase não é? era de costas a personagem. Sim. Ah, sim. Porquê? Porquê tudo isso? Essa, essa opção De que forma é que isso casa com o argumento, Foi a tua opção estética e artística? E artística e técnica, não é? Sim, eu gosto de afilar nesses momentos. Uh, sou um bocado, sobretudo, porque não gosto de fazer muitos takes, então não me sai muito caro fazer, porque as câmeras são quase sempre com de borda, porque já ninguém as usa. Quer dizer, ninguém é, mais ou menos. Então, para quem não é um filme muito, ou seja, este filme também tem um orçamento muito grande, este é um boito de curta metragem, gastei-me é toda na rodagem, e depois a pós-produção, demorou um muito tempo, porque estava um procurar dinheiro, e daí conseguiu algum dinheiro da, da Argentina e de França, para fazer a pós-produção. Então, quase todo o filme é o primeiro take, também o ator eu nunca falhava, o diretor de fotografia o também não. Sim, a fotografia aqui é bastante importante porque tem tantas cenas uh, muito escuras, não é? Muitos negros. Está sempre, sempre excelente, não é? É o azedo dentro da fotografia, não é? Provavelmente. Hum, e então. Agora eu perdi. Ah! Hum. 16 milímetros, quebra-me Sim, pronto, então não me sai. Sim, o filme foi quase toda a primeira take, tirando para uns 4. Eu tive tipo dois takes, uns três, eu tive tipo três, e meu eu tive tipo quatro, um, E, pronto, por lá, há a questão estética, porque gosto. Há a questão da método de trabalho, porque também gosto da forma como... Ou seja, pensar que o fixo tem que ser feito à primeira take, isso é bom. Não, não só para mim, mas para toda a equipa e até para o ator, mesmo não percebendo o que é que é esses meninos, se está uma forma uma coisa que se sente, não é? Isto vai ser, à primeira. Ou seja, para ele, para as pessoas, nem sequer se põe em causa é que isto estão a fazer à primeira. Porque às vezes, por alguma razão, não sair. Então, esse processo é um processo que me agrada bastante. E, e pronto, apesar de ser uma coisa mais mística, que é um bocado a magia que há quando filmamos em 16 minutos, em que as coisas, de alguma forma, resultam, não sei, uh, tipo, no último, último plano do filme, era um plano bastante impossível, e, entretanto, foi no último dia, no penúltimo dia, já não tínhamos mais película, e os três primeiros takes falharam completamente, o quarto take, acho que toda a gente percebeu que correu bem, correu e correram. E acho... De certa forma gostaria de dizer que é, fácil, que é graças à película. Uh, também temos muita, como a câmara é à mão e assim, temos muitas zonas de sombra e luz. Uh, eu sentia muita necessidade de ter uma câmara que conseguisse ter uma grande atitude de imagem para conseguir abarcar as, as luzes e as sombras uh, sem estourar as luzes ou, ou ficarmos sem a formação das sombras e aqui continuar a ser para mim. É a Certamente haverá mais perguntas do público, senta-se -se à vontade. Muito dar a parabéns pelo filme. E depois uma curiosidade, que é como é que descobriste este, este homem? Como é que, como é que chegaste a ele, se foi por acaso? Se encontraste uma boa, olhaste para ele e disseste. Oh, se foi antes da escrita, se foi depois da escrita. E depois, como é que. Saber um pouco, no fundo, como é que. Uh, como é que conseguiste aquela intensidade de chegar àquele limite de estar não sei quantos dias no mato? Se. Como é que. Quais foram os estratégias que tu fizeste para, no fundo, perceber como é que. Como é que ele. Uh, ele dormiu de facto no, no mato ou chegava a casa uh, tipo à noite, comia como toda a gente, tomava um banho que não -se isso, uh, e não viaço que isso podias para ele se sujar? Como é, que, como é que isso aconteceu? Então, uh, sim, hoje em dia é um bocado difícil imaginar este filme sem este autor. Acho que isso acontece sempre, enquanto é filme, mas no meu caso. Este... Não sei, é o a maior argumento do meu filme é. É o, é o Henrique. É o Henrique conheci. O... o Henrique não era desta zona, eu conheci-o quando fui assistente de realização de um filme também produzido pela Terra-Trama, da Zona Nobre, que é o um... Provas e Exorcismos, uh, que é um filme filmado aí na, zona da... na Zona Norte de, de Lisboa, Alverca, queria, é... uh, aí. Na altura, era filmado como pessoas estavam desempregadas e tinham. E ele também já tinha participado no outro filme da Susana, que era o Vida Ativa. Um, eu fiz a improvisação e, assim, lá nos primeiros dias, fiquei muito atraído por ele, um, porque ele tinha uma cara incrível. Um, e pronto, um olhar assim muito intenso, a falar muito pouco, um, mas estava muito diferente do que eu queria estar mais tarde. Entretanto, eu tinha escrito uma, um projeto de curta-metragem, para, para concorrer ao ICA, em, que era com ele, entretanto o projeto mudou muito, e era para falar um projeto pronto, eu não ia, não ia filmar naquela zona, e de alguma forma, sem saber já porquê, acho que, não sei, pulo um bocado de lado, hum, estava com ideias de procurar alguém de lá. Entretanto, pronto, entretanto, o filme também esteve a ser, a certa altura, filmado na Argentina, por causa de uma co-produção, mas também bem que não fiz. E, portanto, foi um dia que me lembrei dele, e liguei fiquei com ele, e passado, estive... Ai, Vamos só ensaiar aí, correres aí, assim, como se estivesse perdido, assim, como se estivesse a fugir com coisa. E em cinco minutos pensei, este é o personagem do filme. Não, é, este é o ator do filme. E a personagem também, porque... Eu não sei o que estaria bem na minha cabeça como personagem. Não sei se era é alguém que me ou já é meio difícil pensar nisso. Um, e pronto, e entretanto... Ela é uma pessoa com alguns problemas, de um, assim forma psicológico e, e pouco tempo antes da rodagem... Pronto, teve assim uns problemas. tive internado, eu não senti-te, eu estava... E antes de começarmos a rodagem, ele estava... Estava muito medicado. Assim, pensei... pronto, estava assim... E pronto, estava bastante diferente, mas ainda é que Por isso é que eu digo que me completamente a ele. Porque isto foi pouco tempo que começamos a rodagem. E... Então, ele também teve uma... Para ele, além início era muito difícil, então, havia uma superação muito grande. E acho que a evolução da personagem acompanha um bocado a evolução dele, assim, hum, lá. Entretanto, ele estava... Sim, ele nunca dormiu. <risos> Pensávamos outra vez, mas isto era mesmo, foi o quê? Janeiro? Foi Janeiro, Floreio, Floreio, é? Floreio. Um, estava a é, o estava o Pedro, que é um dos atores, e o, e o Heller, que foi o que nos lá e eu Sim, então estava muito frio, um, mas ele, ele. Ele está a fazer dieta, porque, pronto, isto não sei se sente, mas ele, ele ainda vai emagrecendo. Ele estava, ele estava num processo de. de sofrimento, de, sofrimento de alguma forma. Ele sofria passava muita fome. Quer dizer, não passou fome, mas fazendo dieta de grandes carvalho. É uh, sim, mas passava fome, porquê não. Né? Então, tá, há toda assim uma mudança no corpo dele que se vai sentindo ao longo do filme. Uh, e eu, eu acho que isso é um bocado imperceptível, mas ao mesmo tempo, se, penso, se virem a imagem do primeiro frame, do último frame do, frame do filme, ao longo do bigode, há uma mudança incrível. A rodagem durou três meses, Sim, foi, hum, assim foi bastante e foi, de certa forma, interiorizando o, o sofrimento da personagem. E, no fim, quando a, a rodagem já está a acabar, ele vai sentir um bocado no alívio, que também acho que é plasmado, no alívio da personagem que, ao sentir que se vai entregar, também se sente aliviado. Há é um plano que eu adoro, que é... Hum, Uh, quando, depois de ele de tomar bem, depois vai fumar lá para fora. E ele é uma pessoa que andar a fumar, a fumar muito, a fumar muito. E ele está a fumar com um prazer, está a levar com o sol. Também tivemos muita sorte porque o, o clima acompanhou. Seja, começa com um chuva e acaba tá com o sol que eu tinha escrito. Uh, então, já está a ficar sempre na primavera E ele está a fumar nesse plano, nesse, tá a entorno uma calma, toda essa, essa sequência, para mim, é, é que eu gosto mais do filme, porque está com uma calma, portanto toda... também, sabe que ainda a chegar ao fim, aquele sofrimento, porque pensou pessoa... Uh, assim. E filmaram to todos os dias, durante esses três meses, folgavam dois por semana, como é que fazia é Fizemos oito dias seguidos, folgámos dois dias, depois falamos mais uma vez. Se fizemos toda a sequência ao nível do hospital até ele cometer o, os assassinatos. E depois fizemos uma, fizemos uma pausa. Foram três semanas. Foi, foi sempre, sempre a filmar. E tudo na sequência. Praticamente. Dizer. Esse, esse relaxamento que que se sente nele, assim, mais para o fim do filme. Escreveste isso, foi uma coisa... em que ele... me parece que calma, não é? A gente ter instante, de ver aquela tensão depois de... de. É. Se escreveu isso? Yep? É, ah, do, Sim, se escreveste isso. Se, se foi uma coisa, ou se foi no... Sim. processo é. de filmar, em que sentiste que precisávamos funcionar nele. Não, eu é acho que disse. isso foi... Sim, então. Tá. Sim, foi escrito, foi.. Sim. Previsto. Depois se calhar não, não era de forma tão gradual. A se calhar até era de forma mais gradual, já não me lembro bem. Mas sim, foi... foi.. Foi. Foi escrito. Ao mesmo tempo foi.. Pronto, há assim, sempre algumas improvisações. Sim, há uma parte. De... Sim, nessa parte eu até fiquei na dúvida na montagem, até queria mais tempo. Sempre esse momento que eu estou a falar, veja, colava o cigarro todo e não sei ah. Sim. Sim. Ah. Sim, na verdade, acho que foi um filme bastante. em que o Guial estava bastante escrito. Ah. E foi, foi muito comprido, de certa forma. Tirando tirando assim, tipo, alguns diálogos finais, lembro que a o outro, fala dele que ele diz que ele não queria fazer mal o filme, era uma coisa que não estava escrita. Estava outra frase. E ele, quando vamos a filmar no ensaio, ele diz essa frase, ou seja, uma frase... Era outra, não era isso. E ele diz aquela frase. E nós ficámos todos, e até alguém me disse, não é a... não é isto que eu tenho de dizer, mas é que eu percebo, ele estava a sentir isso sentia isso, sentia que eu tinha feito isso, sabe? Não, não queria fazer mal a ninguém, não é? E deixámos... Pronto, eu teria razão para dizer isso. Ficou-me bastante mais O quê? O quê? Eu gostava de semoar muito abaixo. Ele disse: Pede o que tu quiseres. Ele eu... eu... gosto... também gosta de vinho, mas achamos que isso é... era é um cadáver horrível. Tu isso se vais a andar.